Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e o nosso vídeo de hoje é o primeiro capítulo da história do Brasinca 4200GT. Roda a vinheta. Antes de entrarmos na história do carro em si, vamos conhecer um pouco da origem da empresa que inicialmente o fabricou, a Brasinca, numa abordagem necessária para o entendimento do contexto geral da sua trajetória. Algumas pessoas foram fundamentais nesse enredo, começando por Gil Pimenta Moura, um carioca de Macaé, que foi para Bauru, no interior de São Paulo onde entrou para o departamento de engenharia da Estrada de Ferro Norte do Brasil. Em 1911, ele instalou na região uma serraria e uma segunda empresa do ramo em 1918. Em 1920, fixou residência em Lins, também no interior de São Paulo. Todas as iniciativas de Gil Pimenta Moura foram acompanhadas por Gastão Henrique Schuller, seu cunhado. Com quem criou a empresa Gil Schuller. Na primeira metade da década de 20, eles instalaram uma revendedora de veículos da General Motors em Linz. Com o crescimento da empresa Gil Schuller, em fevereiro de 1932, a revista O Mundo Ford trazia para seus leitores a notícia que a empresa se transformara num dos mais novos agentes Ford do Brasil no interior de São Paulo e ficaram conhecidos pelas caravanas de 10 a 20 carros que partiam da rua Solon, em São Paulo, onde existia a fábrica da Ford do Brasil, para a agência Ford de Lins. No primeiro governo de Getúlio Vargas, na década de 30, o Brasil passou de um mero exportador de frutos da terra a futuro país industrializado. Com a Segunda Guerra Mundial, as importações de itens não produzidos aqui foram suspensas, gerando uma fase de racionamento, com o início da produção desses itens internamente. Era o início da política de industrialização. Com a interrupção da importação de veículos, a empresa Gil Schuller diversificou suas atividades e com o fim da guerra, a frota de veículos do Brasil ficou obsoleta e deficitária. Analisando o momento da empresa na época, os filhos de Gil Pimenta Moura que estava na direção dos negócios, vislumbraram o um mercado de construção de carrocerias de aço para ônibus, em substituição às carrocerias de madeira que existiam. Foi criada então a INCA, Indústria Nacional de Carrocerias de Aço, juntamente com o concessionário Ford de Campinas, Anuar Bufará, registrada no dia 21 de setembro de 1949. Porém, uma empresa fabricante de em carrocerias de madeira também, a INCAR, fez com que o prefixo Bras fosse acrescido ao nome, para evitar confusões, e surgiu então a Brasinca. Foram alugados dois galpões com área total de 5 mil metros quadrados na então Avenida 1, que depois foi rebatizada de Avenida Presidente Wilson, na Moca, em São Paulo. A Brasinca teve inicialmente 120 operários e produção de quatro ônibus por mês. Foi a primeira empresa a produzir carrocerias com estrutura de aço para ônibus no Brasil. Surgiram vários fabricantes desse tipo na época, em função da grande demanda vindo das grandes cidades, que estavam em um rápido crescimento por conta do fluxo de migração das áreas rurais para os centros urbanos. No segundo governo de Getúlio Vargas, iniciado em 1945, foi dada partida na implantação do parque industrial de peças e automóveis no Brasil, sendo que, em abril de 1953, o ato administrativo, aviso 311, vetava a importação de veículos a motor completos e montados. O Plano de Nacionalização Progressivo abriu as portas para empresas estrangeiras se instalarem aqui. A Brasenca não se limitou apenas a fabricar ônibus também atuou como fornecedoras de chapas de aço para os fabricantes que viriam a se instalar no Brasil. O primeiro deles foi a Fábrica Nacional de Motores, a FENEME, com seu primeiro modelo de caminhão a diesel, o FENEME 7300D, com cabine produzida pela Brasinca, a primeira cabine de caminhão fabricada no Brasil. Outros modelos que vieram na sequência também tiveram cabines fabricadas pela Brasinca. O plano de metas criado por Juscelino Kubitschek, presidente que iniciou o mandato em janeiro de 1956, tinha o intuito de dar continuidade ao processo iniciado por Vargas, o que fez efetivamente montadoras estrangeiras se instalarem no Brasil, e levou a Brasinca a prestar serviços de estamparias para muitos desses fabricantes, como a Chevrolet Mercedes-benz Toyota Simca dentre outras com a proibição do comércio de veículos importados novos surgiu um mercado de transformação de veículos para suprir a necessidade de modelos diferenciados, principalmente dos esportivos Em 1959 a Brasinca mudou-se para novas instalações com 15 mil metros quadrados em São Caetano do Sul na Rua Augusto de Toledo 105 e, em seguida, conseguiu financiamento para a instalação de uma ferramentaria e uma estamparia, a transformando em uma das maiores ferramentarias do país. Em 1963, a Brasinca recebeu a visita de Pininfarina, que conheceu sua planta industrial. Entre 1963 e 1965, a Brasinca viveu uma fase de muito trabalho e sucesso atendendo as principais montadoras nacionais. Visando sua capacidade ociosa, a Brasinca desenvolveu, a título de experiência, o primeiro trailer nacional, que foi um sucesso, mas ela buscava novos desafios. Com isso, criou uma carroceria veicular em chapas de aço para um carro esporte, com linhas modernas para a época com duas portas e mecânica do Aero Willis 2600, que recebeu o nome de Boulevard. O projeto foi oferecido ao Willis Overland do Brasil, mas ainda na fase de protótipo, a Willis desistiu do projeto. Então, a Brasenca decidiu aproveitar o protótipo para tocar o seu projeto de automóvel. Estava surgindo o 4200 GT, sonho de Sadi Schuller Moura o então diretor-presidente da Brasinca, que vislumbrava um produto inteiramente concebido pela própria empresa como o primeiro carro de passeio produzido pela Brasinca. Um adendo importante em toda essa história está diretamente ligado a um profissional de extrema relevância no cenário automobilístico nacional, o engenheiro Rigoberto Soler Gisbert. Espanhol radicado no Brasil. Iniciou suas atividades no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e em 1955 ingressou na área automotiva na Vemag, além de fazer parte do corpo docente da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, onde desenvolveu diversos projetos. E na sequência foi para o Willis Overland do Brasil. Lá desenvolveu o Willis Capeta que foi o primeiro passo para a concretização da ideia de Soler de projetar e construir um carro esportivo inteiramente no Brasil, mas o projeto não saiu da fase de protótipo. Após sua passagem pela Willis Overland no Brasil, Soler foi trabalhar na Brasinca, onde a sua ideia foi acolhida e posta em prática com o desenvolvimento do projeto Irapuru. Soler foi contratado pela Brasinca por Sadish Schuller Moura, o então diretor-presidente da empresa, para ser chefe do Departamento de Engenharia de Produtos, para completar o time formado por Ângelo Mário Gonçalves, diretor industrial da empresa, e Narciso Vazquez, o chefe de manufatura, ex-funcionários da VMAG. Inicialmente, o projeto foi designado de X4200, que depois foi alterado, sendo apelidado de Uirapuru um pássaro ativo, que se locomove muito rapidamente da região amazônica. Foram gastos cerca de 60 mil horas de trabalho no projeto. O projeto Irapuru tinha carroceria de perfil baixo, seguindo as tendências de estética italianas, para dois ocupantes, com linhas agressivas, com 4,35 metros de comprimento, 1,80 de largura, 1,26 de altura, e 2,69 de entre-eixos, com peso em torno dos 1.250 kg. Ele tinha estrutura própria, não utilizava a base de nenhum outro carro, com monobloco construído com chassi periférico de vigas ocas tipo caixa e Santo Antônio integrado de chapas de aço finas e resistentes, moldados à mão sob gabaritos, com chapas de aço dobradas resistentes a torções. Tinha frente longa, com faróis redondos, piscas horizontais, grade com discretos frisos cromados e um para-choque sem muitos detalhes, enquanto a traseira era curta, com um pequeno porta-malas que dava acesso ao bocal do tanque de combustível. O capô tinha uma tomada de ar central e, pelo menos no protótipo, era aberto através de quatro barras que o nivelava nos quatro cantos. Sistema descartado no modelo de série, que tinha abertura apenas pelo lado do para-brisa. Tinha uma linha de cintura retilínea por toda a lateral e uma traseira que parecia ser levemente inclinada pelo fato das caixas de rodas traseiras serem mais baixas. Vinha com saídas de ar atrás das rodas dianteiras incorporadas dentro de um vinco que se estendia até as extremidades da linha de cintura e ao lado inferior das portas, que avançava sobre a lateral além de um vidro traseiro curvo que invadia as laterais. As portas com quebra-ventos avançavam sobre o teto para facilitar o acesso, e na traseira tinha para-choque plano e lanternas horizontais. O projeto Irapuru teve uma maquete em escala 1 para 4 testada no túnel de vento do CTA, Centro Técnico Aeroespacial, e atingiu um coeficiente de penetração aerodinâmica de 0,32. O resultado deste estudo resultou na alteração da posição do para-choque e no comprimento do cano de escape que foi alongado em 30 centímetros para neutralizar a zona de turbulência e tinha a proposta de ter todas as suas peças nacionais. Depois da fase de modelagem em madeira, foram produzidos dois protótipos para a realização de testes experimentais de engenharia. Essas unidades passaram por uma bateria de testes, com provas em estradas de diversos tipos e dificuldades, com Henrique Mutt, corredor gaúcho, sendo piloto de testes. Foram mais de 16 mil quilômetros de testes somente no Autódromo de Interlagos onde obteve uma velocidade média de 90 km por hora, enquanto nas rodovias a velocidade máxima foi de aproximadamente 190 km por hora. Após a fase de testes experimentais, os dois protótipos foram destruídos. Foi utilizado um motor da linha de caminhões Chevrolet, com 6 cilindros em linha, com 4.271 centímetros cúbicos, alimentado por três carburadores SUH4, que gerava 155 HP SAE e 35 kgfm de torque SAE com taxa de compressão de 7,3 para 1, conforme o manual do proprietário. Como esse motor equipava um caminhão, foram necessárias algumas alterações como a utilização de duas bombas de combustível, uma mecânica e outra elétrica. Utilizava também um câmbio Clark manual de três marchas sincronizadas com alavanca no assoalho, uma cópia de um conjunto americano Hurst, embreagem borg Back de acionamento hidráulico, monodisco seco de 254 mm e diferencial com relação de 3,55 para 1. Também utilizava sistema de freios Duo Servo com um conjunto de tambores de 11 polegadas da Bendix de acionamento hidráulico, utilizado no Chevrolet Amazona, e tinha bateria de 12 volts e 65 amperes. Sua altura livre do solo era de 19 cm. A suspensão dianteira tinha braços desiguais sobrepostos com barra estabilizadora, idêntica à do Corvette 1962, assim como a caixa de direção da Saginol. E a suspensão traseira tinha molas helicoidais com quatro barras longitudinais compensadoras de torque com uma barra transversal do tipo Panhard, que garantia uma excelente distribuição de peso, próxima aos 50% por eixo. Utilizava pneus Pirelli cinturato de 175 x 400 mm, medida que corresponde a 15,7 polegadas de aro com 5,5 polegadas de tala com rodas iguais às do FNME 2000 JK com calotas cromadas. Internamente, tinha bancos reclináveis revestidos em couro, tinha volante esportivo de 3 raios Walroad, comutador de farol alto e baixo na coluna, vinha com painel revestido em jacarandá, com quadro de instrumentos com velocímetro com marcação de até 230 km por hora, com odômetro, contagírios, amperímetro, termômetro, manômetro de óleo e marcador do nível de combustível. Tinha console central com relógio, botão de partida, comando dos faróis, piscas e limpadores elétricos de duas velocidades, botão para acionar a bomba de gasolina elétrica auxiliar e acendedor de cigarros. A apresentação oficial do projeto Irapuru que teve seu nome efetivado como Brasinca 4200 GT, aconteceu no quarto salão do automóvel, no pavilhão do Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias 27 de novembro e 13 de dezembro de 1964. Como foi essa apresentação, as variações do modelo com seus upgrades na mecânica, o polêmico gavião da polícia rodoviária e a história da STV veremos na continuação de nossa história no próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história do Brasinca 4200GT. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para receber a mensagem sempre que sair um vídeo novo. Conheça também as páginas Quinta Marcha no Facebook e no Instagram e a página Retromobilismo no Facebook.